Preparado ou preparada para escolher a voz da sua marca? Numa altura em que a imagem ainda é rainha na comunicação, a voz começa a ganhar cada vez mais palco. O palco das marcas. Não vale a pena encolher os ombros ou assobiar para o lado. Nenhuma marca deveria ficar de fora desta viagem. E não sou eu que o digo. Quem o diz é Maria João Vieira Pinto, na última marketeer de fevereiro de 2020. É incontornável. Cada um dos elementos de uma marca, logótipo, cores, textos, influencia positiva ou negativamente a experiência do utilizador. E a voz tem nesta experiência um papel cada vez mais importante. Refirma a voz da pessoa que escolhe para narrar as suas mensagens. Pode ser a voz dos seus vídeos nas redes sociais, dos seus vídeos institucionais internos, das mensagens de espera, dos seus anúncios na rádio ou lojas físicas, dos artigos em áudio do seu blog. Apenas para mencionar algumas das mil e uma possibilidades que tem para usar o poder da voz humana a favor da sua marca. A voz tem e transmite personalidade, aumenta a memorização e ligação do cliente com as marcas. Entramos no mundo do Audiobranding, a que nenhuma marca deve ficar alheia. Os utilizadores não o estão e cada vez mais marcas recusam-se a ficar de fora. Se também a sua marca quer apanhar este comboio, há um aspecto fundamental a ter em conta. assegure se que escolhe o locutor com a voz certa para a sua marca. A verdade é que grande parte das marcas não escolhe bem a sua voz. É provável que em algum momento, ao ouvir uma voz, já tenha sentido que a cara não bate com a careta, que algo quase inexplicável não é coerente com a ideia que tem daquela marca. Felizmente o contrário também acontece. Já lhe aconteceu ao ouvir uma voz ser de imediato remetido para o mundo de uma determinada marca? Um bom exemplo disso é a Colognex, e o seu anúncio gravado pelo locutor Carlos Duarte há uns anos. Esta marca usou durante muito tempo a mesma voz e a voz do Carlos Duarte é a imagem de voz da Colunex. Diria mais, é o conforto destes colchões. Pode ouvir no YouTube, basta procurar. Ou então no link que lhe deixo aqui. A voz grave do Carlos, a sua atitude vocal e a expressividade da sua fala traz-nos exatamente um conforto que o anunciante quer deixar claro através da voz da sua marca. Uma osmose perfeita, diria, em que todos os elementos são coerentes e acrescentam valor. É isto que quer que aconteça cada vez mais, com cada vez mais marcas, incluindo a sua clara. A pensar nisso, quero partilhar consigo a minha experiência neste campo desde os erros que vejo mais frequentemente aos aspectos que deve ter em conta na escolha da voz certa para a sua marca. Dois dos erros mais frequentes das marcas no momento de escolher a sua voz. 1. Um, escolher com base em gostos pessoais ou amizades. 2. Escolher celebridades ou influenciadores, por moda ou pela visibilidade que a pessoa pode trazer. Nada contra. Não há mal nenhum em escolher pessoas amigas ou celebridades, para fazer a locução das suas peças de comunicação. Os problemas surgem quando esses são os únicos ou principais critérios de escolha e... A sua inexperiência é clara e focamos nos mais nisso do que na própria mensagem. A pessoa não tem um bom desempenho vocal. A pessoa não se identifica com a marca e não consegue interpretar corretamente a mensagem que se quer passar. Como pode escolher a voz certa para a sua marca? Se lhe restavam dúvidas, acredito que por esta altura está seguro de que escolher a voz certa para a sua marca será determinante para o sucesso ou fracasso das suas iniciativas de audiomarketing. A boa notícia é que não precisa de perder o sono no momento de a escolher. Para facilitar esse processo, partilhe um sistema simples, um passo a passo que pode seguir para o fazer com confiança. Venha daí comigo. 1. Defina com clareza a personalidade da sua marca. Ter clareza em relação à personalidade da sua marca deve ser sempre o seu ponto de partida. Quais são os valores da sua marca? Que palavras a definem? Será formal, informal, autoritária, humana, brincalhona, madura, elegante, natural, calma, energética? 2. Defina quem é o seu público-alvo. Também fundamental para escolher uma voz que se adecue e ressoe no seu público-alvo e o faça experienciar as emoções que quer transmitir. 3. Ouça várias demonstrações de voz antes de decidir qual é a melhor para a sua marca. Prepare o seu ouvido e esteja atento às três características da voz. Física. Se é grave, leve, profunda, forte, rouca, aguda, etc. O género, a idade da voz, o desempenho, se a dicção é correta, se a velocidade da fala é adequada, se a entuação é essa, se há sibilâncias, o controle do ar, que faz aquele assobiar quando se pronunciam as palavras, se a articulação dos sons da fala, tipo sigmatismos frontais, ou aritmatismos laterais, um, ou vícios de linguagem, entre outros, se estão lá, e, claro, a personalidade. A atitude vocal do lector, a forma de interpretar, o sotaque. A este respeito, deixo-lhe algumas considerações que o podem ajudar. Uma velocidade da fala mais lenta, e uma voz mais grave podem ser usadas para transmitir emoções mais dramáticas e íntimas ou até mesmo para acalmar, dar confiança, no caso de anúncios de entidades bancárias, por exemplo, ou para falar de tópicos mais complexos, como é o caso de termos médicos. Vozes mais rápidas e entusiasmadas estão associadas à criação de um senso de urgência ou à venda para um público mais jovem, associada e relacionam-se igualmente a uma jubilidade e alegria contagiante. Considere também usar um sotaque onde isso seja justificável. Um sotaque pode adicionar uma pitada de humor ou fazer sentido, no caso de um produto regional, por exemplo. Esteja igualmente atento à forma como pronunciam as palavras em português europeu. Quantas vezes eu ouço dizer 32 em vez de 32? Ou nascer em vez de nascer? Ou os sapatos em vez de os sapatos? E encarnado em vez de encarnado? Aliás, ultimamente parece que tudo o que é em vira em. Entendi-te, como dizia o Vasco Santana. Saber combinar adequadamente os padrões de fala, cadência, velocidade e tom de forma consistente é um aspecto importante quando se trata de locução e não é para todos. Isso também dá ao locutor a oportunidade de adicionar o seu próprio toque único, ajudando a criar uma voz memorável e distinta para a sua marca e a deixar uma impressão marcante. Sei que são muitos os aspectos a ter em conta. Para facilitar a sua escolha, pode fazer uma triagem inicial com base na descrição de tom e estilo que os locutores disponibilizam habitualmente. Por exemplo, a minha voz é descrita como cold man. Transmite conforto, calma, confiança e bem-estar. E é por isso muito procurada por marcas ligadas à saúde, cosmética, a marcas zen, turismo e indústria alimentar. A minha voz está alinhada com a sua marca? Lembre-se, se quiser, não tem de se limitar aos locutores propostos pelos estúdios e agências. Hoje em dia há milhares de locutores independentes, muitos com estúdios em casa, que lhe garantem qualidade vocal e técnica. Pode encontrar facilmente vários profissionais de excelência através de uma simples pesquisa no Google ou no LinkedIn. Algumas dicas adicionais sobre este assunto que lhe darão uma dose extra de segurança na sua escolha. Visite o site do locutor e as suas redes sociais. Procure conhecer um pouco do profissional e da pessoa. Através das suas publicações, conseguirá perceber o seu estilo, a sua credibilidade e a forma de estar. Por exemplo, imagine que o seu produto é carne e o locutor é vegan. Que as suas redes sociais estão plenas de publicações contra quem come carne. Consegue imaginar? Ou que vende acessórios em pele e esta pessoa pertence a um grupo que defende os direitos dos animais. Não deve apenas tratar de uma voz agradável, mas, acima de tudo, de uma marca pessoal que acrescenta valor à sua marca. Masculino ou feminino, define um género ideal para a sua marca. Sabemos que o mercado é muito machista. Mais do que uma voz feminina ou masculina, o que importa é se a voz é profissional ou não. Num estudo do CLX Instituto, que deixo aqui em baixo, o link, foram testados quatro tipos de leitores. feminino, masculino profissional e feminino e masculino não profissional. Chegaram à conclusão de que as vozes profissionais tinham mais aceitação por parte dos ouvintes, pois eram mais atrativas, credíveis e passavam melhor a mensagem que as marcas queriam passar. Este é um dos motivos porque digo aos meus formandos e mentorados que somos atletas de alta competição e por isso mesmo devemos praticar todos os dias o nosso desempenho. Analise o portfólio do locutor. Verifique com que marcas trabalha e se trabalha com alguma sua concorrente. Se essa voz apresenta um anúncio, por exemplo, sobre um mesmo produto, mas de marcas diferentes, eu diria que não é ético. Solicite uma demonstração de um pequeno texto seu. É uma excelente forma de perceber o que sente ao ouvir uma mensagem sua com aquela voz. Disponibilize os detalhes do projeto ao pedir um orçamento. Existem duas tabelas pelas quais grande parte dos locutores se regem. A europeia e a não europeia. Os valores de cada trabalho dependem de vários fatores e por isso é fundamental que prepare os detalhes do projeto para enviar ao locutor. Com as informações detalhadas da produção, o profissional poderá enviar o orçamento com muito mais agilidade e valor correto, condizente com a sua produção. Por exemplo, um roteiro de 2 minutos e meio, veiculação rádio ou TV, redes sociais, website, rede interna da empresa, período de uso, 6 meses. Com estes passos, pode escolher a voz certa para a sua marca. Lembre-se, a voz transporta aspectos emocionais e aumenta o reconhecimento do valor da marca. Não subestime o seu poder. Se quer fazer parte do pequeno grupo que usa o poder da voz para fazer sobressair a sua marca, vamos conversar?